A gente se juntou hoje para fazer uma coletiva por conta da urgência desse momento na pandemia da Covid-19, a questão da fome que agora está agravando nas comunidades dessas redes. As favelas, desde que nasceram, vivem no luto e na luta. Desde 2020, quando veio a pandemia, as favelas totalmente abandonadas pelo poder público, todo mundo isolado. Muita gente não sabia o que fazer, inclusive as instituições de base comunitária. As favelas do Rio já tem seis anos e estão sofrendo com todo tipo né, de insegurança pública. Então, quando vem a pandemia, isso fica muito claro para todo mundo. Quem mais morre na pandemia são negros, pobres e favelados. Se não fossem as instituições de base comunitária em todas as favelas, a gente teria morrido muita gente. Nós começamos a produzir essas máscaras para doação por conta própria. Só que eu acho que, como todos, a gente achava que seria uma coisa mais breve, mas não foi. Você começa a ver que não só aquelas pessoas das áreas mais precárias que estão necessitando. Hoje em dia, o pai de família que bancava sua família, que tinha uma vida estável, está com a sua geladeira vazia. A gente passou de um, de, um, de uma esfera ruim para pior à medida que uma família chega e fala que não adianta não adianta me dar cesta básica nesse momento que a gente não tem como fazer a comida. E nós, enquanto associação de moradores, associação de mulheres, a gente é obrigada a se reinventar, a se reprogramar sem qualquer estrutura, e passar a oferecer, pelo menos duas vezes por semana, alimentação pronta. A fome, de certa forma, ela acaba gerando um problema a curtíssimo prazo, e o nutricídio vai já a, a longo prazo, que é o genocídio a partir é, da falta de acesso de alimentos indicados para as pessoas. Né? As pessoas elas são forçadas pra, a não ficar com fome a comprar alimentos que são de baixo valor nutricional, ultraprocessado Então, essa fala é resistir para existir a cada dia, a cada momento a cada segundo. Posso deixar de, de falar sobre a questão da memória da minha avó, que é uma pessoa, ela foi tatatara neta de escravizados da época. Toda a linhagem, né, hoje do quilombo vem dessa minha família. Meu pai, que veio falecer ano passado, então, sabe, é uma coisa muito precoce, né, também essa morte dele. E aí, um legado, né, que ele nos deixou. É um trabalho de resistência, mas é um trabalho de resistência que vai contar uma história que essa cidade desse país negou. O museu tem essa possibilidade, né? Ele não tem uma história oficial e, como ele trabalha com memórias, as pessoas que de repente veem uma foto ou veem um objeto, isso remete a elas também uma memória. E aí, no momento que ela compartilha comigo essas memórias, eu saio de lá mais rico do que eu entrei e o beijo um vale para elas. Durante a pandemia, claro que nossa preocupação foi maior. Nós fizemos um, um projeto que se chamou Lave as Mãos, colocando água e pia nas ruas para eles lavarem as mãos. E na Providência tem um problema maior: ela não tem água todos os dias. Então a gente tinha que colocar um reservatório. Colocamos uma caixa d'água de mil litros para cada pia para que as pessoas lavassem a mão todos os dias. A maior dificuldade também é o desperdício de água, que as pessoas estão desperdiçando muita água também, né? É, hoje deveria ter um sistema, principalmente nos prédios que prédios sendo construído agora, que deveria ter um sistema de não desperdiçar água na pia e na, na pia no banheiro, no chuveiro também, né? De poder recuperar essa água para ser colocada no vaso sanitário. A gente tem grande poluição das águas, né? Em tudo quanto é lugar. Você tem os dias, você tem os grandes shoppings. Quando chove, Cidade de Deus, não é só Cidade de Deus, eu acho que o Rio de Janeiro inteiro, né? Fica alagado. Qual vai ser a consequência da privatização? Claro que as comunidades estão com medo de aumentar a tarifa. Claro! Claro que as comunidades, as favelas estão com medo de ser as últimas a serem atendidas. Quando é que Rocinha vai ser atendida? Quando é que Jacarezinho, Manguinhos, Alemão... A gente vem trabalhando com saneamento ecológico, assim, né, com soluções descentralizadas. No Rio de Janeiro ficou mais conhecido o projeto do Vale Encantado. Essas soluções descentralizadas não são as únicas. Né? Elas vêm a complementar soluções mais centralizadas. Olhar a questão das novas tecnologias de saneamento, olhar as novas tecnologias de reaproveitamento das águas. Só assim eu acho que a gente vai chegar com uma nova geração é que pense a questão é da água, né? porque eu acho que a água é um direito social. né? E se a gente olhar que a gente tem 70% do nosso corpo que é feito de água, água é um bem, né? um bem humano. Eu quero dar as boas-vindas a todas e todos à nossa vigésima quarta roda de conversa da cidadania. O projeto Reciclação, ele surge muito numa temática de uma tragédia. né? Ele foi criado exatamente para prevenir novas tragédias ambientais. A gente sabe que falta muito, né? principalmente no nosso país, no contexto geral de muitas gerações, entender o que é educação ambiental, entender essa plataforma, entender como esse conceito precisa ser inserido e relembrado todos os dias. Quando você fala é, comunidade sustentável, isso pressupõe que é, ela está fazendo a parte dela o que o poder poderia estar tá fazendo, de ajudar em alguma forma para evitar os esgoto, para evitar o, o, o acúmulo de lixo, é, evitar o desmatamento. A gente acredita que as ONGs elas vieram para cobrar políticas públicas, para cobrar direito, garantir direito. Então, a gente luta para que o Ecorede, ele se torna, uma tec... é, se torna uma política pública. A favela está crescendo e cada vez está ficando mais calor. Para contornar essa situação, eu cheguei à conclusão que eu deveria ter um telhado verde, praticamente nove anos atrás. né? Ninguém falava disso em favela. É possível ter um telhado verde na favela ter plantas na favela. Eu costumo dizer que a luta da Vila Autódroma, a, a resistência, é uma coxa de retalho. Cada morador contribuiu do seu jeito, da sua maneira, cada presidente, cada membro de associação que passou pela associação da da vila, foi somando, foi resistindo. Ao longo dos anos, eu comecei a me enraizar, a minha história começa a realmente a ficar na Vila Autódromo, a nascer na Vila Autódromo, né? Aqui eu consegui tudo que eu não consegui nos outros lugares, aqui eu realmente, eu era feliz e sou feliz. E eu consegui entender que eu tinha direitos e que esse direito tinha que ser respeitado.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 a gente vai estar cuidando da nossa saúde. E isso, aí a gente vai ter equilíbrio emocional. E aí, se a gente vai estar bem com a gente, aí a gente consegue transbordar isso para o nosso entorno. Eu sou desenvolvedora criativa de projetos na livre Essência Produções, que é uma microempresa que eu fundei. O projeto não precisa inventar roda, não precisa ser a coisa mais diferente do mundo. Às vezes, ele tem uma coisa que é diferente. Esse é o nosso primeiro intercâmbio internacional. Temos aqui hoje 16 lideranças comunitárias de cinco países diferentes e convidados público de 33 lugares de todos os continentes.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 Que se tornou 18 to 25, as a 25 anos, e becoming an enemy of the state. So, by planting of these trees, at least you bring back memoria, uh, like we need these trees, you name after the people being shot by the police officers. We try not to erase the, the, this memoria. A comunidade que tem hoje 120 moradores, são 28 casas.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 from Nairobi, Kenya, and I'm happy to be here. Yeah. so our organization is a Polycom Development Project, work with women and girls in Kibera Slums. So we empower girls in the slums to learn to love themselves and make informed decisions as far as their bodies are concerned, so that people don't take advantage of them. I'm very happy to be né? Desse, desse momento aí histórico da rede. A gente está é, no entorno.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 um, a point of contention or a point of like just disagreement that we can address it without it becoming personal. The Lema of Alfazendo fazendo é is e agir. and act. When you believe in the potential of your community, of your youth, of who you are around, you can make more people join in and continue doing this work.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 on the map of our state of our of uh, where we come from. Um we do the information um the journalism same time to tell stories. And then in telling these stories we speak to people, we help to mobilize people. Quando você luta, né, por soberania alimentar, nutricional e segurança, você também está falando do seu ambiente social.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 Serra como abrigo, Verde como esperança. Desabafo, março de 2021. ecoa noite e dia É ensurrecedor! Mas que agonia O canto do trabalhador Este canto que devia Ser um canto de alegria